Opa, o Anderson Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje e vamos para o conteúdo. Faça ofertas todos os dias e venda muito mais. Analisando alguns negócios digitais de afiliados, produtores, PLR, eu percebi que muitas pessoas perdem muitas vendas por não oferecerem os seus produtos como deveriam, com a frequência que deveriam. É há muito tempo que eu venho aplicando na prática essa técnica, essa estratégia de oferecer o produto todos os dias, e eu percebi que depois que eu passei a fazer isso, eu consegui vender muito mais do que eu conseguia vender antes, sem ofertar com tanta frequência. No começo do meu negócio digital, em abril de 2017, maio de 2017, eu produzia muito conteúdo gratuito, convidava as pessoas para uma série gratuita de conteúdos, e só no final eu fazia ofertas. Então, às vezes eu perdia muitos dias apenas mandando conteúdo gratuito para as pessoas, no intuito de gerar reciprocidade, as pessoas iam gostar dos meus conteúdos gratuitos e iam aprender com aquilo e no final iriam comprar a minha solução, iriam comprar o meu produto porque gostaram do meu conteúdo, se envolvendo com conteúdo gratuito e no final iriam comprar o meu produto final, a minha solução. Mas isso funciona muito bem, sim, funciona. Só que eu percebi que algumas pessoas queriam a solução imediata, elas não tinham a paciência de esperar é, dias, semanas, é, só recebendo conteúdos gratuitos, conteúdos mais simples, conteúdos é, um pouco mais rasos, e elas queriam conteúdos mais aprofundados para resolver o seu problema de imediato. Então, depois que eu passei a mudar um pouco a minha estratégia de, além de oferecer muitos conteúdos gratuitos, fazer ofertas de primeira, assim que a pessoa chega na minha lista eu já faço uma oferta, eu percebi que muitas vendas começaram a cair da onde não vinham vendas, eu não conseguia, é, enquanto construía a lista, vender. E depois que eu apliquei isso na prática, eu passei, enquanto eu gero lista de leads, eu estou vendendo e as pessoas vão para a lista para receber os conteúdos gratuitos. Durante o conteúdo gratuito, recebem ofertas também e no final recebem uma oferta maior de um produto mais caro. Então, aplicando esse modelo de funil, eu consegui ter muito mais resultados. Por quê? Porque eu estava fazendo oferta todos os dias para pessoas diferentes. Todos os dias, pessoas diferentes recebem ofertas diferentes, e assim você gera é, várias oportunidades de vendas ao longo da semana, ao longo do mês, e oportunidades essas que se você estivesse focando apenas em produzir conteúdo gratuito para só no final fazer uma oferta, você iria desperdiçar essas oportunidades, iria deixar passar, não iria conseguir lucrar com isso. Então fique muito atento para isso, porque eu percebo que ainda hoje, em 2022, 2023, eu percebo que esse é um, um erro comum que afiliados, produtores digitais é, cometem com frequência. Que é não oferecer o seu produto na frequência que deveriam. Quem mais faz oferta é quem mais vende. Se você ofertar todos os dias, as chances de você vender todos os dias são enormes. Eu testei isso na prática, eu testo isso diariamente... E a prova disso é que nesse vídeo que eu estou te ensinando, essa estratégia, eu vou fazer uma oferta. Eu vou convidar você, nesse momento, para clicar no link que está aqui na descrição do meu vídeo e acessar o e-book Renda Online Agora. O ebook Renda Online Agora é um guia passo a passo para te ensinar a sair do zero e lucrar de 1 a 4 mil reais por mês na internet como afiliado. Eu vou te mostrar passo a passo como você pode criar um negócio digital do zero e lucrar de 1 a 4 mil reais por mês de renda extra através do seu celular. O e-book Renda Online agora está em promoção por apenas 27 reais. Então clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e acesse o ebook. Você pode esperar acabar esse vídeo ou pode clicar imediatamente e acessar a página para tirar todas as suas dúvidas e finalizar a sua compra agora mesmo. Acesse o e ebook Renoline Agora e se torne o meu aluno. Eu acabei de fazer uma oferta para você enquanto eu estou gravando conteúdo. Eu estou te ensinando é, a aplicar estratégia e estou aplicando a estratégia na prática diante dos seus olhos. Você viu como isso funciona. Eu comecei com o conteúdo é, te mostrando o erro que as pessoas cometem, que você não deve cometer, que é ofertar pouco. Eu te mostrei que ao ofertar com mais frequência, te falando que é, eu testei no um meu negócio digital e e deu muito mais resultado do que antes é, e depois disso eu fiz uma oferta no meio do vídeo para você ver como funciona isso se eu passasse esse vídeo todo só entregando conteúdo gratuito e não fizesse uma oferta, não te falasse do ebook online agora você provavelmente não teria consciência que esse produto existe e só depois de muito tempo que eu fizesse é, um convite para você entrar na minha lista de conteúdos gratuitos e através da lista eu te fazer uma oferta talvez você nem tivesse tanto interesse mais e nesse momento por você estar aqui nesse vídeo, por você estar analisando os meus conteúdos, por você estar estudando na prática, ouvindo aquilo que eu tenho para falar, está me dando um pouco do seu precioso tempo, está prestando atenção nessa lista que eu estou te passando, eu tenho certeza que você está gostando do meu conteúdo, que você me vê como uma referência, que você vê que eu tenho bastante conhecimento na área, que eu já estou há muito tempo no mercado. Então, se você está aqui, está gostando do meu conteúdo, a chance de você querer é avançar ainda mais comigo, é, adquirir o meu conteúdo pago, se tornar o meu aluno, aprender na prática algumas estratégias que eu tenho avançadas que eu não falo aqui no canal então a chance de você comprar em mim quando eu faço uma oferta dessa é, indicando você para clicar no link da sessão do vídeo é grande acontece com frequência de pessoas é, comprar através dos vídeos do canal então todo vídeo que eu lanço eu jogo o link de afiliado aqui na sessão, de afiliado não, de produtor porque os produtos são meus eu, atualmente eu vendo mais como produtor ainda vendo como afiliado, mas a maioria dos meus produtos são como produtor, então eu indico as pessoas para adquirir os meus produtos através do link da descrição. Isso funciona demais. Você está vendo na prática como funciona essa estratégia. Você basta apenas pegar essa estratégia e aplicar no seu negócio digital, é, no seu modelo de negócio. Se você vende como pelo Instagram funciona também. Se você vende muito pelo YouTube também funciona muito bem. Então Modela essa estratégia de você, através de seus conteúdos, fazer ofertas com frequência, todos os dias, ofereça os seus produtos, que assim você vai conseguir vender muito, muito mais. É notável a diferença na prática. Em poucos dias, em poucas semanas, você vai ver o seu faturamento, sair de um patamar que antes é, não conseguia escalar, para um patamar que vai conseguir vender muito mais. Isso aliado às outras principais estratégias de vendas. não é Se você... Tá com os outros pilares do seu negócio digital bem alinhado, isso aí vai ser essencial para que você consiga escalar e vender mais. Quais são os outros pilares? é Produto, tráfego e oferta. A sua oferta tem que ser bem planejada, bem elaborada. É o tráfego do seu negócio tem que ter uma frequência interessante, você tem que estar tá atraindo pessoas constantemente pessoas novas chegando até os seus conteúdos. E o seu produto tem que ser realmente de qualidade, tem que ter uma garantia forte para as pessoas se sentirem seguras para comprar. Por exemplo, o e-book online agora que eu citei nesse vídeo, ele tem uma garantia incondicional de 30 dias. Você pode adquirir o e-book por apenas 27 reais, testar todo o conteúdo na prática, aplicar na prática, ver se as estratégias funcionam. E se não gostar, se não conseguir resultado, basta alguns cliques que você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Simples assim. Então, você tem que modelar essa estratégia das pessoas que têm resultado, de pessoas que vendem com frequência. Se é isso que eu faço, é porque isso dá certo. É... Ter uma garantia forte vai fazer a total diferença no seu negócio, na quantidade de vendas que você vai fazer. Então aplique isso no seu negócio também. É importante fazer oferta todos os dias? Sim, é muito importante. É um diferencial para um negócio que vende pouco, para um negócio que vende muito. Então, mas tem que estar alinhado com outros pilares, como o tráfego constante, como a qualidade do produto, as, as estratégias que está envolvida na oferta ali, tipo a produção de bônus gratuitos, na sua página de vendas, na sua oferta, você também tem que citar alguns bônus gratuitos que as pessoas irão receber ao comprar de você. É, estudando a fundo a estratégia de copywriting, eu percebi que adicionar bônus é, consegue aumentar a sua taxa de conversão em aproximadamente 70% a 80%. Então se você, sem oferecer bônus, você iria vender uma quantidade X. E com adicionando bônus gratuitos para quem comprar de você naquele momento, você vai conseguir vender até 80% mais. Então é realmente impressionante o aumento que dá na sua taxa de conversão ao adicionar bônus gratuitos ao seu produto. Então tá tudo muito interligado, tá tudo, tá tudo muito conectado. É um pilar bem estruturado que é o tráfego, é a qualidade do seu produto, é o conteúdo que você entrega diariamente. Alinhado a ofertas, não deixe passar, não cometa esse erro que muitas pessoas cometem que é não fazer ofertas com frequência Depois desse vídeo de hoje, se você passar a oferecer muito mais, se você passar a oferecer o seu produto com frequência todos os dias Jogue seu link de afiliado no Instagram, nos seus stories, convide as pessoas para clicar no link da sua bio Faça oferta através das listas, no seu canal do Youtube, se você gosta de produzir conteúdo para o Youtube Que o Youtube é realmente uma máquina de dinheiro uma máquina de vendas, é, se você faz conteúdo para o YouTube diariamente, todos os vídeos, coloque o, link, o seu link de afiliado, de produtor, na descrição dos vídeos. E vá divulgando cada vez mais o seu link, vá fazendo com que novas pessoas cheguem ao seu link diariamente, porque assim você vai conseguir vender com consistência pelos próximos dias, pelas próximas semanas, pelos próximos meses e pelos próximos anos. Isso é, muda completamente o seu jogo, muda completamente o seu negócio digital. É muito mais interessante você fazer ofertas com frequência do que você apenas entregar conteúdos gratuitos. Muitas pessoas não querem receber conteúdos gratuitos todos os dias, as pessoas querem uma solução rápida, as pessoas querem uma solução rápida. E se você oferecer isso para elas, muitas irão comprar de você. Alguns querem um método passo a passo para resolver os seus problemas. Então, isso quer dizer que muitas pessoas que te acompanham não querem receber apenas seus conteúdos gratuitos, querem comprar de você, querem um conteúdo mais avançado. Por exemplo, existe um público que quer comprar mentoria, quer um acompanhamento personalizado, individual e podem pagar caro por isso. E se você ainda não está desperto para esse público, se você ainda não faz ofertas para esse público de alto nível, você tá deixando muito dinheiro na mesa, porque é interessante você ter uma escada de produtos, uma esteira de produtos, várias opções de produtos para pessoas diferentes, produtos baratos, produtos de ticket médio e produtos de ticket caro. Pessoas que querem pagar mais caro para ter uma solução personalizada, e se você pode oferecer isso, se você tem como oferecer isso, ofereça, porque a partir disso você vai conseguir lucrar cada vez mais. Então, às vezes eu abro vagas para minha mentoria individual e em poucos minutos acabam as vagas porque eu não consigo atender individualmente uma quantidade muito grande de pessoas. Então eu aplico algumas técnicas de escassez, de urgência e na verdade não são técnicas é, especificamente, é a verdade eu falo às pessoas? ó, eu vou abrir apenas 5 vagas para a minha mentoria individual pelos próximos 90 dias. Você vai, você vai receber um acompanhamento individual meu pelos próximos 90 dias. Eu vou te acompanhar passo a passo no seu WhatsApp. Só que são apenas 5 vagas e tem muitas pessoas interessadas e recebendo essa oferta no momento. Então, se você quer garantir uma das vagas, seja rápido e feche comigo. Então as pessoas é, percebem que são poucas vagas, apenas 5 vagas, às vezes eu abro 5, às vezes eu abro 10. E tem muita gente interessada, só que não vai ter vaga para todo mundo. Então as vagas acabam muito rápido, porque é uma solução personalizada, é um acompanhamento individual. E não tem como acompanhar muita gente dessa forma, senão ia baixar a qualidade. E eu não vou abaixar o nível dos meus conteúdos, o nível da minha qualidade de ensino, da minha orientação individual para atender mais pessoas. Eu prefiro... É, atender um número pequeno de pessoas com uma qualidade acima da média, uma qualidade realmente de alto nível. Então, isso é realmente muito interessante você aplicar no seu negócio também, você oferecer um produto mais caro, um produto mais alto nível para poucas pessoas. É, geralmente, quem tem dinheiro sobrando, quem tem realmente uma condição financeira boa, elas não querem produtos baratos, não querem soluções, tipos comum, não querem ter o trabalho de é, se esforçar, para aplicar tudo na prática sozinha. Alguns querem que você ajude elas na prática. Algumas pessoas querem a sua ajuda individual, querem que você faça por elas algumas coisas. E eu faço pelas pessoas algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa quer montar um funil de vendas com técnicas avançadas de copywriting, funil para é, vender através do WhatsApp, funil para vender através do Facebook. Então, eu posso fazer isso pela pessoa. Eu posso criar as páginas de vendas dela, posso criar... Toda a estrutura dela ali e ela vai entrar apenas com o tráfego, é, com a entrega do conteúdo, com a, o suporte do produto dela. Então vou fazer a parte toda de criação de funil, vou entregar praticamente pronto para ela. Só que isso não vai ser barato, eu vou cobrar caro por isso. Então você pode fazer pela pessoa algumas coisas... Pelas pessoas que estão dispostas a pagar caro por isso Você pode fazer pelas pessoas entregar tudo pronto Algumas pessoas não querem ter o trabalho de aprender o conteúdo na prática De estudar, de sentar a bunda na cadeira E assistir as aulas, fazer anotações e aplicar na prática Alguns podem pagar caro por isso para ter tudo pronto Então se você é, que é produtor de conteúdo, que é afiliado digital Que vende todos os dias na internet Pode fazer um conteúdo avançado, pode entregar um, um produto de alto nível, entregue isso, é, invista um pouco mais seu tempo, mas fature alto com isso, porque esse, esse público, esse público de pessoas que tem dinheiro para pagar caro, que querem um, um produto mais avançado, eles pagam muito bem e são altamente lucrativos para o seu negócio digital. Então, aqui eu só estou reforçando que alguns não querem receber um monte de conteúdo gratuitos, muitos estão prontos para comprar de você imediatamente. E quanto mais você fazer ofertas, mais irá vender. Eu espero de coração que isso aqui tenha fixado a sua mente nesse vídeo de hoje. Tenha realmente fixado de um jeito que você jamais esqueça. Faça oferta todos os dias e venda muito mais. Eu percebo isso na prática diariamente. Os meus alunos, as pessoas que eu acompanho diariamente no WhatsApp. Que eu dou orientações, que eu tiro dúvidas. As pessoas que compram meus produtos. É, que são alunos do e-book Redline Agora, alguns tiram dúvida diretamente comigo no WhatsApp. É, eu percebo que aqueles que aplicam isso aqui na prática, vendem muito mais. Isso aqui é impressionante. Muitos produtores digitais, muitos afiliados iniciantes cometem esse erro. Mas você, que está assistindo esse vídeo de hoje, não irá mais cometer. É, como eu citei várias vezes durante o vídeo... Essas ofertas têm que ser de forma sutis, de forma que você não pareça chato, não pareça inconveniente estar o tempo todo oferecendo seu produto. As pessoas não te acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para ver propagandas o tempo todo. Elas querem os seus conteúdos gratuitos, elas querem as suas estratégias, as suas dicas, mas querem também o conteúdo avançado, passo a passo, não querem apenas... É, conteúdo gratuito. Então você tem que mesclar os dois: você tem que oferecer conteúdo gratuito, tem que entregar muito para pessoas que ainda não te conhecem, para passar a te enxergar como autoridade, para ver que você tem realmente conteúdo para ensinar, que você entende do que está falando, e tem que entregar, oferecer a sua solução específica, a sua solução avançada, os seus conteúdos mais profundos. Isso tem que ser mesclado e tem que ser diariamente, até o seu negócio digital criar forma, criar estrutura e ele praticamente conseguir rodar sozinho, conseguir trazer pessoas diariamente de forma automática. Porque chega um nível que o seu negócio digital está tão grande, está tão estruturado que você nem sabe de onde está vindo as vendas. Por exemplo, se você tem multicanais canais de vendas, você tem múltiplos pontos de conversões, como vários vídeos no seu canal do YouTube, cheio de links, é, várias postar no Instagram, com o seu link na descrição do, do seu Instagram, com vários fixados, conteúdos fixados no seu Instagram lá, com links de acesso aos seus produtos, aos seus conteúdos, aos seus funis de vendas. Quando você tem múltiplos, múltiplos pontos de vendas, você não sabe de onde está vindo as vendas, mas todos os dias está caindo vendas atrás do seu e-mail. Quando você abre o e-mail, quando você abre a sua plataforma de, de vendas, você vê lá caindo vendas com muita frequência que você às vezes nem sabe de onde está vindo. Isso é interessante demais. Esse é o momento que o seu negócio está rodando sozinho. É o, é o momento que o seu negócio já ganhou estrutura, já ganhou forma e você pode é, conseguir focar em outras partes, é, expandir ainda mais a sua área de atuação, é, tentar investir em outros nichos se for do seu interesse ou então... É, aprofundar ainda mais o negócio digital para escalar ele e conseguir vender muito mais para duplicar o seu negócio, triplicar o seu negócio e continuar nessa constante evolução de vendas. Só que isso aqui é essencial, muito essencial, muito importante. Quanto mais você fazer ofertas, mais irá vender. Eu espero de coração, de coração mesmo que esse conteúdo tenha fixado em você, você tenha enxergado esse conteúdo com com realmente muita atenção e tenha guardado no seu coração esse conteúdo passo a passo que eu te entreguei no vídeo de hoje. E se você gostou realmente do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para é, sempre acompanhar os novos conteúdos, que eu vou trazer conteúdos cada vez melhores sobre criação de ofertas, sobre atração de pessoas para os seus negócios digitais, para as suas redes sociais e eu vou te mostrar múltiplas fontes de renda através da internet e vou te ensinar passo a passo como vender cada vez mais e lucrar alto, como afiliado, como produtor, como PRL, entre outras fontes de renda através da internet. Então se inscreva no canal e ative o sininho. E se você quer se tornar o um meu aluno, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e acesse o ebook Renda Online Agora. O e-book Renda Online Agora é um guia passo a passo que vai te mostrar como sair do zero e faturar em 1 a 4 mil reais por mês na internet como afiliado, ou como produtor digital, ou com o de PRL. A estratégia do e-book Redline Agora vai te mostrar passo a passo como sair do zero e começar a ganhar dinheiro na internet ainda hoje, aplicando de forma rápida. Você vai conseguir resultados rápidos e você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Pode adquirir o e-book agora mesmo, clicando aqui no link, por apenas R$27. 27,00. Pode pegar o conteúdo, testar na prática e, se não gostar, Basta alguns cliques que você recebe todo o seu dinheiro de volta. Simples assim. Você está 100% seguro. Então, clique no link aqui e se torne meu aluno ainda hoje por apenas R$ reais Um forte abraço e até o próximo vídeo.